Tal mãe, tal filha. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Solzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer uma faixa turbante com nó. De adulto e criança. A de adulto está na minha cabeça. E esta é a de criança. Ou seja, tal mãe, tal filha.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 fazer a da mãe, que é de adulto, que vai ser tal mãe, tal filha. E as medidas, eu tenho-as aqui, vou dar agora de adulto, que vou fazer a da mãe, mas por baixo deste vídeo vou deixar ficar as medidas de um e do outro. Vamos precisar de tecido com a medida de 65 por 20 de altura, 65 por 20. Mais uma tirinha que é para o elástico, com a medida de 15 por 6 de altura. Um elástico de 7 centímetros por 2 de largura. Tesoura, alfinete bebê, máquina de costura e ferro de engomar. Vou então começar. Esta tira de tecido, a maior, na altura dos 20, vocês dobram direito com direito. E a tira que é para o elástico, vocês vão dobrar também direito com direito. Podem alfinetar uma e outra. Vão à máquina de costura e vão iniciar aqui rematando. E terminam aqui também rematando. Esta fazem a mesma coisa. Iniciam rematando e terminam aqui rematando. Eu vou cozer. Já cozi. Uma e outra. Agora vou virar para o direito. A costura vou colocá-la para o meio. Assim, para o meio. Esta aqui também é para virar. Espeta um alfinete de bebê. E agora colocam para dentro e puxam a costura também para o meio. Fina de bebê, vou espetar no elástico e vou enfiar aqui dentro desta tirinha. Vou dobrar aqui assim um pouquinho para ele poder entrar e enfio tendo cuidado de a costura ficar no meio e o elástico também ficar direito não ficar dobrado aqui esta pontinha eu vou já à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha prendendo o elástico com o tecido. E convém reforçar aqui um bocadinho a costura. Assim está reforçada a costura. O alfinete continua lá dentro. Vou puxar para baixo, colocando o tecido para cima, fazendo as preguinhas. Eu vou tirar o alfinete bebê. E o elástico tem que ficar aqui na veirinha do tecido. Assim. Costura no meio. O elástico com o tecido. Mesmo na pontinha. E vou agora fazer aqui também uma costura reforçada. Já fiz aqui a costurinha. As preguinhas... Por enquanto ficam aqui no meio e fica assim o tecido mais liso dos lados. Vou reservar. Agora vou dar aqui um jeitinho com o ferro para ela ficar mais direitinha e já volto. Já passei a ferro, a costura está no meio e agora vou dobrar costura com costura para saber onde é o meio da fita. Portanto, estou aqui um pequeno vinco com a unha, só mesmo um bocadinho para saber onde é o meio, para o nó ficar no meio e não de lado. Portanto, agora vou abrir novamente, costura para cima e dar um nó. Portanto, agora é só dar aqui um nó. Arranjando. Para a costura ficar para baixo e deste lado também. As duas para baixo. Arranjam aqui assim do lado. Podem também medir para ver se está. Se não estiver, vocês empurram um bocadinho mais para o lado. Arranjam aqui o nó. Podem optar por mais largo, mais apertado, como vocês gostarem mais. Vou medir. Está correto. A costura está virada para cima e esta também. Este não tem. Este também não tem costura. Pronto. Agora vou abrir. Depois de fazer o nó, coloco a costura da fita para baixo. Deste lado também, verifiquem se está. E a tira do elástico, a costura do meio virada para cima e vou colocar aqui no meio. sim direito com direito, a costurinha aqui por baixo e a costura da tira para cima. E vou centralizar com uma e outra. Está aqui uma e está aqui outra. Esta lateral vou dobrar para o meio e esta aqui por cima desta assim e agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha reforçada ficando assim e agora vou abrir e puxo fica assim costura com a costura aqui da fita e agora vou ao outro lado e esta aqui Vou colocar as pregas para o meio, esta tirinha vou puxá-la para a outra, ficando a costura da fita para baixo e esta tira coloco aqui em cima com a costura para cima, ficando a costura deste lado e a costura deste, tentando centralizar uma com a outra e agora faço igual, dobro de um lado e dobro do outro. E faço também aqui uma costurinha reforçada. Assim. Agora vou abrir e puxo. Ficando assim. E está prontinha. As preguinhas agora vocês podem distribuir. Para não ficar tudo no meio. E está pronto.